E aí gente, sejam todos muito bem-vindos, é o rodando na área, finalmente aqui, bem agora com muita disposição Porque teve algumas pessoas que no vídeo passado falaram, João, você tá desanimado? Não, eu estava desanimado Estava apenas cansado, mas hoje eu tô com a pilha toda, tô com a corda toda, sabe por quê? Porque eu cheguei finalmente, rapaz, eu suei, mas eu cheguei na montanha do porco Ah, moleque, na verdade, cara, eu vou falar bem a real pra vocês. Foi uma, uma onda de sorte que eu tive, que eu peguei uns caras que, enfim, tava, tava de boa jogar. Porque há um tempo atrás aí, agora há pouco, eu quase desci de arena porque eu peguei uns caras muito gemadão. É sério, eu comecei a jogar com uns caras que tinham umas cartas muito mais upada do que a minha. Mano, daí eu fiquei triste, mas agora eu consegui aí pegar a Montanha do Porco, mano. <risos> e eu tô feliz, tá? Eu tô feliz que agora pode vir lendária na loja... E também tem essa oferta, uma oferta especial, que eu vou comprar aqui em vídeo, de um baú lendário, meu irmão. É hoje que vai vir a Bruxa Sombria? É hoje que vai vir o um Mago Elétrico? Ou a Princesa? Não sabemos, né? Mas, cara, eu realmente espero que venha. Eu tô muito na torcida de que venha uma dessas três cartas, que é atualmente... As três cartas que eu mais desejo no Clash Royale Cara, se contar com a lendária que eu vou ganhar hoje Mano, é muita lendária em muito pouco tempo que eu estou ganhando É sério, ganhando não, né? Comprando, ganhando, enfim Comprando, barra, ganhando, digamos assim E também, cara, veio um baú mágico no meu slot ali Na minha sequência de baús E eu vou abrir ele aqui também em vídeo Like, vem lendária também, bicho Meu Deus! <risos> Já estamos aqui dentro, o vídeo de hoje vai ser basicamente uma abertura de baús Porque tem bastante baú top aqui Tem o baú do clã, esse baú mágico e essa oferta aqui especial Que eu vou comprar aqui ao vivo pra vocês a gente vai ver que lendária que vai vir pra mim Eu já falei pra vocês qual é que eu quero, qual das três cartas que eu quero E se vir uma das três eu já estou muito, muito feliz Olha só, cara, eu não tinha nem botado pra gravar a tela do celular ainda Mas acabei de abrir um baúzinho grátis aqui e ainda... Liberei, desbloqueei A carta, esse feitiço aqui Que é o feitiço da cura, esse, eu tava Lembrando aqui, e mano <risos> Nesse balzinho grátis, ó, o dia Vai ser bom hoje, hein? o dia vai ser bom Acabamos de desbloquear aqui, vou até Mostrar pra vocês, que é uma Carta nova, ó, aparece o íconezinho de novo Ali, porque eu acabei de desbloquear, só porque eu não tinha botado Pra gravar mesmo, mas... Agora, vamos abrir outro baúzinho grátis aqui, viu, mano? O cara, não dá um real pra esses baús grátis aqui. mas é o baú que faz movimentar o negócio todo. Vamos abrir o baúzinho de prata, 71 de ouro, mais um gigante aí, coisa boa. Gandhi de Goblins 10. E é isso aí. Vamos abrir agora o baú da coroa. Vai vir lendária do baú da coroa? Será? 3 gemas. Os morcegos, o morcego vem direto, mano. Meu Deus do céu. 46 rápido, eu preciso muito de rap, quero botar quero melhorar ele coletor de tiro muito bom e os guardas é, é uma carta épica que eu não uso eu eu usei uma vez já mas não uso mais os guardas faz bastante tempo agora vamos abrir então aqui esse baú do Clã que vai vir lendária <risos> cara que é lendário em todos os baús né mega servo dois mega servos morteiro a gangue de goblins não gangue de goblins não goblins com dardo canhão legal Cabana de Bárbaros não vai vir lendária, mas é, é justo, né? É justo, é muito, ia ser muito lendária. <risos> mas vem o Executor, três Executores, é, eu gosto dessa carta. Ainda não estou conseguindo usar tão bem o Executor como eu queria, mas eu gosto da carta. Eu, eu, eu admito pra vocês que é uma carta muito boa, eu, na verdade eu não tenho que admitir nada, né? Realmente é uma carta muito boa pra quem sabe usar. Deixa eu deixar abrir esse baúzinho de prato aqui, né? E chegou a hora de abrir... O baú mágico, meu irmão. Vamos abrir esse baú mágico e a chance não é tão grande, mas pode vir. Então, isso, esse pode vir é uma coisa muito Muito alta já. Tipo, pode vir, é melhor do que nada. 1050 de ouro, legal, morteiro de novo aí. Os bárbaros de elite, né? Cavaleiro, legal, gol de cavaleiro. O zap, ó. Rara, Vem uma rara agora acabando de goblins. E o Barril de Goblins não vai vir em carta lendária. Mas veio duas P.E.K.K.A. Legal. P.E.K.K.A. é uma carta que eu gosto Bastante, legal, duas pecas, tá bacana, tá bacana Mas agora, meu irmão, se você ficou até agora aqui nesse vídeo Não esquece já de deixar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal É muito importante, você que é novo aí, que está visitando o canal aí do Weapon Godão Deu uma visitinha, cara, já deixa seu like e também se inscreva para não perder nenhum vídeo Porque volta e meia eu tô lançando vídeo, conteúdo legal aqui pra vocês Então galera, chegou o momento Chegou aquela hora tão esperada, né, por mim pelo menos, <risos> que é ganhar a minha outra lendária. É sério, é, é legal porque já é valor lendário, né mano, isso é muito bom, isso é muito bom. Então sem mais enrolação, vamos abrir isso aqui, vamos abrir isso aqui, precisa vir bruxa sombria em segundo lugar, mago elétrico em terceiro lugar, princesa, entendeu? Alguém entendeu aí? Alguém que escolhe as cartas, é, na verdade sei lá, funciona com um algoritmo, sei lá como que funciona esse negócio, mas Supercell, Supercell, eu já falei as três caixinhas que eu quero e vai vir. Eu, eu, eu confio, eu confio. Quem confia, quem confia, digita aqui embaixo, sabe? Nos comentários. Hashtag eu acredito! <risos> Bora comprar então essa promoção aqui que tá muito boa. Então galera, tá vindo agora, sai, sai da frente! sai da frente! Mago de gelo! Mano, eu não acredito, cara Eu não acredito <risos> Que azarado Mano do céu, Mago de Gelo de novo, mano Eu gosto de Mago de Gelo Mas era pra vir outra carta Uma carta que eu não tinha ainda Ó, ah, sério, eu não fiquei feliz É sério, eu não fiquei feliz Tudo bem, lendária, lendária né? Daqui a pouco eu vou conseguir voltar pro nível 3 É a minha, é minha única lendária Que está no nível 2 mas, mano, poderia ter vindo, sei lá, qualquer outra carta que eu não tinha ainda Eu preferi uma carta nova do que aquelas três que eu tinha falado Eu preferi desbloquear outra carta do que ganhar o Mago de Gelo, mais uma carta do Mago de Gelo ainda Porque falta três ainda pra me botar pro nível 3 É, três pra botar no nível 3 então pra mim não compensou muito isso, essa promoção aqui Mas enfim, faz parte O interessante é que agora nós estamos com 200 mil de ouro e quase 2 mil gemas É, tá legal, tá legal já daria pra botar tipo duas cartas lendárias no nível máximo Isso é, ba Isso é bastante coisa, cara E se você tá esperando agora e batalhar? Mano, eu só vou dizer uma coisa pra vocês Eu não sou trouxa, tá bom? Não, eu, eu não tô com medo de batalhar Pra quem vai já nos comentários rapidão botar Ah, João, você tá com medo de batalhar Eu não estou com medo de batalhar Eu vou me explicar Eu não vou batalhar agora em vídeo pelo seguinte motivo Eu tô esperando girar aqui Terminar aqui, ó, falta duas horas e cinquenta e minutos Pra girar aqui as cartas que vem na loja e eu quero ver se vai vir lendária Caso não venha lendária, aí sim eu vou começar a batalhar novamente Porque eu não vou ficar riscando, cara Vai que eu pegue uma unta de azar aí e comece a perder um monte e, e, e caia de aranha Não, vou esperar pra ver se vai vir uma lendária Caso venha uma lendária, eu vou comprar aqui em vídeo pra vocês, beleza? Mas por enquanto, a gente vai ficar com os dedos cruzados e nada de batalhar Estou proibido na verdade isso aí não foi nenhuma dica minha, foi do pessoal do clã, o pessoal do clã quando eu cheguei na Arena 10 o pessoal falou João não batalha, espera a loja girar pra ver se vai vir uma lendária, se vier a lendária você compra, se não vier você começa a batalhar aí Pra pegar mais troféus, bora subir mais e mais e mais e mais, tô feliz, tô feliz por o seguinte motivo, porque a gente subiu e não porque veio mal o dia, tá bom? Mas eu tô feliz, isso que importa E também pra quem tiver curiosidade de qual deck eu usei Pra chegar na Montanha do Porco, deixa eu mostrar pra vocês É um deck de corredor É um deck, é um deck bait, tá bom? É um deck de corredor, cavaleiro os, A gangue de goblins Bola de fogo, torre frio no zap Tronco e... Exército de Esqueletos Eu pretendo trazer um vídeo explicando como eu estou usando Esse deck aqui pra vocês Realmente é um deck muito, muito bom Mas isso é assunto para um próximo vídeo, beleza? Espero que todo mundo tenha gostado desse vídeo Como eu falei lá no começo, não esquece De deixar o like e também de se inscrever No canal, que é muito importante Um beijão no coração de cada um de vocês, valeu!